Hoje trago oportunidades para jovem aprendiz, tá bom? E para estágio também, beleza? Bom pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Cine no YouTube. Me chamo Daniel Santos, sou consultor de vagas, tá? Somos uma consultoria, tá bom pessoal? Especializada em vagas de emprego, tá bom? Aqui no nosso canal você vai ver oportunidades de emprego todos os dias, dicas de renda extra e sorteio para os inscritos. Bom... É, pessoal, gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, pois no final do vídeo, pessoal, eu vou estar tá explicando, tá? decorrer do vídeo também, é como você vai conseguir o seu emprego de jovem aprendiz ou para estágio mais rápido possível, tá? Então, é uma dica muito, muito valiosa. Então, preste atenção, fica aí até o final do vídeo, beleza? Pessoal. Recebemos algumas oportunidades para jovem aprendiz e para estágio. Tá bom, então vamos lá. Primeiramente, gostaria de falar para vocês, pessoal, que aqui na oportunidade, opa, trabalhe conosco a Eres Energy, tem oportunidade para estágio e para aprendiz. Tá. Então, se você tem interesse em trabalhar na Eres Energy, pessoal, tá estagiando. Tá? É, basta você clicar aqui tá nosso vídeo não ficar muito longo mas aqui eu explico tudo tudo tudo como você se candidata pessoal são mais de 300 vagas para 2020 tá pessoal e dentre elas tem oportunidades para jovem aprendiz beleza então vamos lá pessoal continuando aqui tá vamos aqui na nossa plataforma do world tá é, eu gosto de deixar aqui porque fica mais organizado do que pelo e-mail, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente gostaria de falar sobre a nossa campanha aqui é em prol de ajudar pessoas que não têm experiência, tá? Então é sempre bom a gente estar tá ajudando através de campanhas, tá? E dentre outras formas também. Bom pessoal, é, atenção contratantes, deem oportunidades para quem não tem experiência. Experiências adquirir na prática, adotem o um sistema de treinamento, todo mundo merece uma chance, tá? Então, você contratante que está assistindo esse vídeo, por favor, envie as oportunidades de emprego para brasilavagas.gmail.com, tá? Nos ajude a ajudar mais pessoas. E você, pessoal, que está assistindo esse vídeo, por favor, deixa o like aí. Se você gostou dessa nossa campanha, tá? Para que a gente possa estar ajudando mais e mais pessoas. Então vamos lá pessoal, primeiras oportunidades para jovem aprendiz e também para estágio é o seguinte, recebemos essa oportunidade pessoal, tá? De jovem aprendiz para mulher, tá? Os requisitos são idade entre 18 a 21 anos, disponibilidade para trabalhar no período da manhã, ensino médio completo ou cursando, tá? Conhecimento em informática e se você está dentro desse perfil, envie o seu currículo para selecoinsdp14.com, tá? Bom, ah Daniel, mas eu não tenho currículo, meu currículo só tem a minha foto e meu nome, o que é que eu faço? Bom, na descrição desse vídeo pessoal, eu vou estar deixando o um link tá, de um vídeo onde a gente tem aqui no nosso canal, tá, que tem um modelo de currículo e lá eu vou te ensinar passo a passo de como você vai estar desenvolvendo o seu currículo, seja para jovem aprendiz, seja para... Para outras profissões, tá? Então é um vídeo bastante importante que vocês vejam, tá? Para estar tá ajudando vocês aí, beleza? Então vamos continuar aqui com as nossas oportunidades para jovem aprendiz. Bom, pessoal, próxima oportunidade para jovem aprendiz que recebemos. No caso aqui é para estagiário de logística, tá? Os requisitos ensino superior e andamento nas áreas de logística, administração, engenharia de produção ou fins. Conhecimento básico em Excel. As atividades pessoal são executadas atividades relativas à documentação da frota, controle de multas e tarefas de apoio administrativo ao setor, tá? Os benefícios pessoal são a alimentação da empresa, cesta básica e os interessados que se encontram no perfil enviar o currículo tá para oferta de emprego 2020@gmail.com com o título da vaga no assunto. Não se esqueça pessoal tá disso daqui tá o título da vaga no assunto, beleza? Bom, lembrando também pessoal que isso aqui é bastante importante tá? Conhecimentos básicos em Excel. Se você não tem conhecimentos básicos, ao menos de Excel, você comenta aqui que eu vou estar deixando o link de um curso, tá? Para caso você queira estar se profissionalizando, tá? Um curso é online, você comenta que eu deixo no seu comentário, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Próxima oportunidade para jovem aprendiz ou estágio. Bom... Recebemos essa oportunidade para estagiário de técnico em mecânica. Então, atenção você que procura oportunidade de estágio tá, para técnico em mecânica ou manutenção. Tá bom? Os requisitos pessoal são estar cursando técnico em mecânica, eletromecânica ou mecatrônica a partir do segundo semestre. Ter conhecimento no pacote Office. Ter disponibilidade para trabalhar de 7 às 13h15 ou de 10h35 às 16h50 que residir em Calcaia ou bairros de Fortaleza próximo à Avenida Bezerra de Menezes pessoal, a empresa oferece em bolsa tá, de estágio alimentação na empresa auxílio transporte e plano de saúde os, os candidatos que tenham interesse e atendem ao perfil Enviar o currículo para selecão.com.br, tá bom? Lembrando, pessoal, se você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp de vaga de emprego, comenta, tá? Comenta, Daniel, eu quero entrar no grupo de vagas de emprego para Sobral, Fortaleza e tal, beleza? Então, comenta aí, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, próximas oportunidades para jovem aprendiz, tá? Grupo Associarense está recrutando estagiário técnico em eletrotécnica. Requisitos, cursando técnico em eletrotécnica ou mecatrônica a partir do segundo semestre. Ter conhecimento no pacote Office. Disponibilidade para trabalhar de 6 horas por dia das 7 às 13 e 15 ou das 10 e 35 às 16 50 que residem em Calcaia ou bairros de Fortaleza, próxima à Avenida Bezerra de Menezes. Bom, a empresa te oferece uma bolsa de estágio, alimentação na empresa, auxílio transporte e plano de saúde. Bom, os candidatos que têm interesse e atendem ao perfil devem enviar o currículo para o e-mail acocearense.com.br, tá bom? Então, Pessoal, envie essas oportunidades o mais rápido possível, tá bom? Lembrando, pessoal, fica até o final do vídeo, tá? Não pula o vídeo, pois eu tenho informações bastante importantes para vocês, para que vocês possam estar conseguindo o seu emprego muito, muito rápido para jovem aprendiz, tá bom? Bom, então vamos lá. Pessoal, próxima oportunidade para jovem aprendiz, tá? Bom. Requisitos ensino médio em andamento. Experiência desejada sem experiência. As atividades, atender colaboradores, digitar de informações, é, organizar e arquivar documentos, auxiliar nas demais rotinas administrativas, atuar em meio período. Bom, os benefícios, pessoal, são vale transporte, vale refeição e o salário de 426. tá? E se você tem interesse, você envia o seu currículo para o e-mail emconsultoria consultoria24.com, tá? Aqui, pessoal, é consultoria, tá? É porque faltou o Ozinho aqui, mas eu vou colocar agora, tá? Deixa eu colocar aqui, pronto, tá bom? É mconsultoria24.gmail.com, beleza? Pessoal, bom, agora eu vou falar para vocês as super dicas aqui para você estar tá conseguindo seu emprego o mais rápido possível, tá bom? Eu vou dizer aqui algumas oportunidades que já está, é, já está sendo ofertadas e que vocês podem estar se candidatando e sendo selecionado o mais rápido possível, tá bom? Bom, vamos começar por aqui, pessoal, LinkedIn, tá? Se você quer seguir o sininho no YouTube no LinkedIn, basta você colocar sininho no YouTube e estar seguindo a gente lá, tá? Manda lá o convite, beleza? Aqui no LinkedIn, pessoal, é, a gente vai estar postando muitas oportunidades para vaga de é, jovem aprendiz, para estágio, dentre outras oportunidades. Então é bastante interessante que vocês estejam aqui no LinkedIn também, tá bom? Bom, então vamos excluir aqui e vamos para cá. Bom, esse daqui, pessoal, é o Cine Fácil. O Cine Fácil, pessoal, é um Instagram, onde eu administro, tá, Daniel? Onde é que eu coloco oportunidade nos stories e também na plataforma, tá bom? Então, bastante atenção. Agora vamos lá para as dicas de ouros, né? Bom, a Sotrec está contratando, tá? a empresa que é bastante conceituada no mercado, tá? Então, o, o que é isso aqui? O que é essa tela que você que não conhece, tá? Esse pessoal é um site do vagas.com, tá bom? Então, você que não conhece o vagas.com, tá? Bastante atenção, esse é um site bastante confiável onde ajuda milhares de pessoas, tá bom? Então, pessoal, vocês têm que fazer o cadastro nesse site, tá? Esse site aqui é o cadastro de graça tá eu fiz até um cadastro aqui só mesmo para mostrar a vocês como é que funciona é eles estão contratando jovem aprendiz tá pessoal para sotrack tá a empresa muito concentrada no mercado e é o seguinte pessoal aqui eles dizem o salário a combinar o local fortaleza é, e essa oportunidade se expira em 20 dias tá então cuida vai lá pessoal aqui tem os requisitos tá ensino médio completo cursando ele diz tudo sobre a empresa tá pessoal e e você se candidata tá como é como é que funciona aqui ele vai para é, pedir para você se candidatar no caso aqui pessoal é, como eu criei o login agora então tem ó, para se candidatar se essa vaga né Preenche o seu currículo então, o que é que você vai fazer? Você clica. E aqui, pessoal, é, vocês vão ter que preencher o currículo de vocês, tá? Ah, é o seguinte. É, aqui você coloca o seu nome. Aqui você coloca os seus é, é, dados pessoais, tá? Como idade, se possuir filhos e etc, tá? Aqui o endereço, é, seu e-mail, telefone... Redes sociais, tá? E por aí vai. O objetivo aqui, pessoal, vai ser o seu currículo. Então, depois que o seu currículo estiver completo, depois que você estiver já é, tudo ok aqui, tá? Qualquer oportunidade que aparecer no vagas.com, você vai estar só apertando o botãozinho de se candidatar, tá? Fácil e rápido. E seguro tá bom então pessoal essa é a dica de ouro tá e tem calma que tem mais dicas ainda é quando você se, é, se inscrever em uma oportunidade pessoal você pode estar tá é, ativando o sininho onde vai aparecer direto vagas para você o exemplo de jovem aprendiz tá então vai lá tá aparecendo a ah, jovem aprendiz para empresa tal tal então isso aqui pessoal é bastante seguro é bastante confiável, tá? Se não fosse eu não tava aqui postando no canal do Cine, tá? É, então você preenche, pessoal, tá? Tira um dia, tá? Tira um dia aí, vai preenchendo seu currículo direitinho, que isso aqui é bastante importante e vai te ajudar demais, demais, demais mesmo, tá? Você pode estar fazendo esse todo esse procedimento aqui, depois pode até voltar, Daniel, e é, me me chamar e tal, pode vem aqui dar o seu depoimento, pessoal, tá? Vocês vão ver que isso daqui é bastante importante, tá? É, então, vamos para a próxima. Eu vou estar tá deixando esse link na descrição do vídeo, tá? Todos os links, tudo, tá? Dessa oportunidade aqui, tá? Nessa oportunidade. Então, vamos lá. Próxima oportunidade para jovem aprendiz para manutenção elétrica na Gerdau, tá? Tenho certeza que você conhece a Gerdal, pessoal. uma empresa bastante conceituada no mercado, tá? Então, se você tem interesse em trabalhar na Gerdau, pessoal, aqui vem o curso de eletricista industrial, qualificado para jovem aprendiz. Então, aquele diz tudo, tudo, tudo, tudo. Então, se você está aí, fez seu curso de, é, de manutenção elétrica e tal, e quer um estágio, tá? É só você vir no vagas.com. Então aqui, aqui é como eu falei pessoal, é que como eu criei agora o, o login, o currículo não está não tá preenchido, mas quando você preencher o seu, vai só dizer assim, candidate-se, pronto. E você já vai estar tá candidatado e a empresa vai estar entrando em contato com você, beleza? Então essa oportunidade se expira em 16 dias, tá? Então em 16 dias essa oportunidade que vai fechar para Guerdal, tá? Então cuida, tá bom pessoal? Lembrando que é, eu vou estar deixando esse link na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu vir aqui para esse, pra esse próximo, que é o seguinte. Deixa, deixa eu carregar aqui. Se aí, pessoal, tá? Se você quer, você não sabe como se candidatar para é, no site do CIE, vamos aqui que eu vou estar tá ensinando vocês, tá? Aqui é bastante simples, tá? Esse aqui é o portal CIE, pessoal. Site oficial, e que eu vou estar tá deixando também no link da descrição desse vídeo, tá bom? Bom, se você descer aqui, pessoal, é... deixa eu descer aqui para mostrar pra vocês. Aqui você pode estar tá fazendo o seu cadastro, tá? Você acessa, que é o seguinte. São coisas simples, ele pede só, é, é mesmo para você estar tá fazendo um login e tal, mas é coisa simples, tá? E aqui vem uma dica bastante importante também, tá? Eu vou estar tá deixando o modelo de currículo, pessoal. O modelo de currículo super aceito nas empresas. Então, o que é que você vai fazer, tá? Você vai pegar esse modelo de currículo, vai preencher com os seus dados, beleza? E, e você me pergunta, Daniel, mas eu não tenho nada, não tenho curso, não tenho nada, estou estudando e etc, então eu terminei agora. O que é que você vai fazer, pessoal? Você vem aqui embaixo, deixa eu ver se está aqui, está aqui. Cursos dos parceiros, Tá. Então, aqui, pessoal, são empresas tá, que disponibilizam cursos gratuitos, pessoal, tá, que você pode estar é, entrando e fazendo esse curso, recebendo certificado tá, aceito em todo o Brasil, tá, e, e outros que aceito até fora. Então, é o seguinte, olha só, pessoal, como investir em você tá aqui é um curso da empresa Ambima tá é, gestão de finanças pessoais Banco Central do Brasil olha só isso pessoal tá é, aqui também pessoal libras línguas brasileiras de sinal da USP tá e dentre outros tá mercado financeiro de A, a Z e por aí vai pessoal isso aqui é uma dica valiosíssima, pessoal, para você que quer é, colocar aí cursos no teu currículo, tá bom? Não só para jovem aprendiz, mas é, estágio em outras profissões, mas isso aqui é dicas valiosíssimas, tá? Aqui são certificados de empresas grandes, beleza? Então, só por essas dicas aqui, pessoal, o canal não merece o seu like. Deixa um like aí no canal, Cine no YouTube, compartilha, ajuda a gente aqui do sininho no YouTube, a gente estar tá ajudando vocês mais e mais ainda, beleza? Então, por favor, pausa o videozinho, deixa o like, compartilha com seus amigos, tá? Dá essa força aí pro canal Cine no YouTube, tá bom? Então, essa dica é valiosíssima, tá bom, pessoal? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um curso desse aqui, pode até escolher todos. E tá fazendo esse curso aí, beleza? É, a comunicação e a gramática que também tem outras é, tem outras coisas que vocês podem estar lendo e vamos aqui. Deixa eu descer aqui embaixo. Bom, aqui você pode estar. Deixa eu procurar onde é que tá. tá aqui. Aprendiz legal. O que é que você vai fazer? Quando você estiver cadastrado aqui, é só você vir aqui, em né, aprendiz legal. E você acessa, tá? E com esse teu acesso, você vai estar participando desse programa Aprendiz Legal, tá? É, e dentre outras oportunidades. Aqui você pode estar por dentro da lei dos estágios, tá? Para você ter dúvida, beleza? Que você faz o seu cadastro é, e por aí vai. Mas aí você vem aqui, Aprendiz Legal e se candidata lá, tá? Que vai aparecer as ou oh. Oportunidades, beleza? Pessoal, vamos próxima dicas de ouro aqui, né? Recebemos também outras oportunidades, pessoal. A clínica, sim, tá? Está contratando aprendiz pessoal. Então vamos lá. Aqui você escolhe, tá? Ceará, Pernambuco, Pará, tá? Vamos colocar aqui Ceará. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Trabalhe conosco e vamos ver as oportunidades que tem para o Ceará, né? Aprendiz Fortaleza. O que, é que você vai fazer? Você vai clicar. E aqui, pessoal, olha só. É... Aqui é uma oportunidade para aprendiz na clínica Sim, tá? Aqui ele te diz... Os requisitos, tá? Ensino médio completo, conhecimento do pacote office, ter até 23 anos de idade e também ele fala carga horária, tá bom? Salário, benefício e comissão, tá bom? Então a oportunidade é para essa clínica em Fortaleza, tá? O que, é que você vai fazer? Enviar seu currículo. Bastante simples, só isso, tá? Então você vai enviar o teu currículo. Currículo Beleza, é, aqui também tem outras oportunidades para operador de call center, pessoas com deficiência e operador de telemarketing. Tá bom, e dentre outras oportunidades, aí, mas aqui é para jovem aprendiz. Você vai, vai, envia o seu currículo e aí eles vão estar tá entrando em contato com você. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem. Tá? Comentem aí para que a gente possa estar ajudando vocês, beleza? Lembrando que esses links aqui vão estar tudo na descrição do vídeo. Então, acessa aí para não estar perdendo nada, beleza? Eu gostaria de contar muito com a ajuda de vocês, pessoal. No like, tá? Deixa bastante like, dúvidas, pode perguntar aí no comentário, tá? E... É, lembrando que na AERES tá? tem oportunidade para jovem aprendiz. Se você quer trabalhar na AERES, clique nesse vídeo aqui e veja como, porque lá eu dou o passo a passo, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus!